Fala galera da Pio primeiro videozinho, né, começando as gravações, então, vamos testar um pouquinho, peço um pouco de paciência, tá certo, primeiro vídeo aí, depois de vários testes, eu não sei se esse áudio vai ficar muito bom, na Madruga hoje, ah, pré-releasing, né, se Deus quiser, dia 20 estamos aí, fica guardado aí na memória, galera, é o seguinte, é, essa semana... Fiz um job para uma agência americana e a gente também foi só fazer uma, uma participação aqui no Brasil para um parceiro nosso, a TNT. E eu sempre, eu sempre é, deixei passar várias coisas assim de dicas rápidas que, tipo, com o tempo a gente vai deixando para lá e esquece, termina não colocando. Então eu vou tentar sempre trazer o que eu tô fazendo. Né, o, que eu, o que eu tô vendo, alguém que, que é parceiro meu, que está executando alguma coisa que eu achei muito legal. Por exemplo, essa parte de imagens panorâmicas 360 no WordPress, quer dizer, para WordPress, não só para WordPress, para web, né, para sites, ela é muito legal. Eu achei muito legal, não sei se vocês vão gostar, mas quem estiver interessado e que estiver com dificuldades dificuldade né, de trazer imagens para panorâmicas para o seu site tá? Eu, eu vou trazer algumas opções aqui de, formas, de forma bem fácil, que eu achei, né? E assim, gratuitas, não precisa pagar nada, tá? Mas antes de a gente começar sobre é, como executar e como colocar no site, eu vou falar um pouquinho sobre ah, o que são imagens 360, certo? De início mesmo, de início mesmo, sempre, Google, tá? Eu, eu sou adepto ao... O WP Raiz, na sua essência, ele é que você realmente procura. Então, assim, eu sempre procuro termos em inglês vocês vão saber depois em vários vídeos. É, mas em, pro, em português, para quem não conhece, o que são imagens 360? É, não que eu não queira falar, mas tá aqui. Tem um bilhão de opções aqui para você saber. O que são imagens 360? Ao pé da letra, 360 graus é, né? Se você analisar um, uma esfera, então... Ela tem 360 graus no eixo x, y, z. Quem, quem gosta de matemática, quem tem, teve algum é, contato com um pouco de matemática e física vai entender que a gente tem o eixo x, y, z. Né? Então, por exemplo, se, se eu tenho um quadrado aqui né, no plano x e y, aqui é o y. Né? Eita, meu filho! Se eu tenho aqui o eixo y, né? essa parte aqui é y, eu tenho o eixo x, eu tenho a imagem bidimensional, né, bidimensional, é verdade? mas se eu tenho se eu tenho x ou y, x e meu eixo z, né, quem pagou matemática aí, calculou um, dois e três, sabe exatamente que a gente tá falando de um eixo tridimensional e portanto vai ter três eixos, né. O que acontece? A imagem 360, é, as imagens 360, elas nada mais são do que um conglomerado de, de, de análise, de, de uma interpretação visual, né, que você vai ter é, a partir de uma, de uma, de um shot, de uma, você vai tirar de uma, da sua câmera 360, ela, ela tem uma, um, um, uma, um obturador, um obturador diferente, ela tem uma, uma lente diferente, beleza, mas, existe a possibilidade de você fazer imagens 360 com câmeras normais, né? É, e aí a gente volta para o início aqui da nossa conversa. Então, que é são imagens 360. Eu não vou dar crédito ninguém aqui. O meu crédito sempre se torna vinculado à Wikipédia. Tá? Eu gosto muito da Wikipédia. Então, a Wikipédia, ela tem uma uma uma característica muito importante, na minha opinião que é ser um pouco open source, não se vender para a patacitária, não que isso seja errado, até porque eu trabalho você também, mas assim, existe uma vertente para a explicação 360 vinculada à panorâmica, né? porque na verdade você, ela, se você fizer duas imagens no eixo horizontal, 180 e 180, você juntar as duas, você vai ter quase uma 360, porque não vai ter total? Por que, galera? Se eu pego a imagem dessa, e boto ela se eu estou aqui, que fiz ela rodando, o que, é que vai faltar? Vai faltar em cima e embaixo, certo? O meu piso, o meu piso e o teto, né? Então, existem formas, existem vários aplicativos que eu vou mostrar para vocês, que a gente consegue fazer. Você faz duas, você faz um, na verdade, você vai fazer um shot, é, 180 desse lado e 180 desse lado, beleza você vai fazer um shot, 180 para cima e para baixo. Aí fechou o quê? Fechou a bolinha. Beleza? Fechou a bolinha. Eu não, tô, eu não sou especialista Sarah. Eu tô falando isso só para abrir um pouco a cabeça de vocês, para entender o que eu tive que entender quando eu fui é, customizar as imagens é, desse cliente e também para trazer o um exemplo para vocês. Tá? Então, assim, vou deixar o link aqui do Google It. Na verdade, nada mais é do que uma pesquisa em inglês. What, image, what, is, what is images, ou, o que são imagens 360, certo? 360, eu não vou me prender a isso. Ah, o foco do vídeo não é esse. O foco do vídeo é o quê? Como é, as imagens panorâmicas 360 vão ficar inseridas no WordPress, tá? Então tá aqui. É, qual a importância hoje que eu acho que eu acho que tipo, a gente vê muito e, e se conecta também, não é a primeira vez que eu utilizo já usei várias outras vezes e, e tipo, geralmente quando, quando eu vou para a consultoria ou até mesmo, eu estou executando que vou entender o cliente e ó, oh, aqui ficaria lindo, lindo, lindo, lindo, lindo maravilhoso, me mais 360 por quê? eu vou dar um exemplo, você imagina uma clínica médica, odontológica o que for e o cliente, o cliente, nosso cliente, ou você mesmo que está interessado em fazer uma imagem 360, independente se você ser cliente ou não, você quer levar uma imersão para o usuário. Eu só voltar aqui. Estou lembrando aqui que tem aqui para, é, Vou ler um pouquinho aqui para vocês. Imagens 360. Vídeos 360, que também são imagens, né? São conhecidos como vídeos imersivos, certo? Ou esféricos. Velho, isso aqui... Isso aqui traz uma imersão, traz uma sensação para o usuário. E como se tivesse um lugar que é fantástico, sabe? Você pega um hotel de um lugar que o cliente está querendo comprar uma passagem, comprar um negócio. Meu amigo, colocou um 360 lá, de uma vista linda do hotel. Acabou. Ele vai comprar na hora, né? Então são, são, são artifícios, são auxílios que você é, incorpora ao seu, seu portfólio, ao seu leque de serviço, até fala ó, quer fazer um 360? tá Aqui. Por quê? Porque eu conheço. Então, beleza. De ponto de vista de, de... De exemplos atuais, tá? Isso já tá rolando faz muito tempo. Faz muito tempo de, tipo, 2003, 2001, 2010 até. É, aqui no Brasil, não. Lá fora, principalmente. Eu trouxe aqui um exemplo de Nova York, tá? Só pra vocês entenderem como é que tá no Street View. Certo? Eu não vendo o cor do Google, a gente... Porque o Google é maior, né? Então, assim... Pegando o exemplo aqui de no Nova York, eu vou só dar um zoom aqui qualquer. Uhum, uhum, deixa eu pegar aqui... Pronto, tem vários stick Você vai lá embaixo, só pra dar uma olhada. Clicou aqui, arrastou. Aparece um bilhão de coisas, né? Beleza, vou cancelar. Nossa, ele Vou botar aqui um pouquinho. Tá, vamos dar um zoom maior, Pode que eu quero mostrar para vocês. Cliquei, arrastei. Deixa ver se vai aparecer aqui. Pronto. Eu vou dar um print screen aqui, ó. Pá. Notem isso. Tem umas bolinhas aqui, certo? Umas bolinhas, ó. Tá vendo? Essas bolinhas. Bolinhas. Tá? Este dia de enero. Então, essas bolinhas aqui. O Google já atualizou a API dele. Para que elas sejam 360 vinculados ao Google meu negócio. Então, se você tem um negócio, se você é dono de um negócio, ou se o seu cliente é dono de um negócio, você quer gerar mais é, imersão para os clientes, seu cliente, com o ChatGPT 360, você pode vincular é, através de de, de formatos que vou mostrar, ou, colocar o headline, mas é no mundo já está acontecendo isso. Então aqui, se você colocar o você vai lá pro localzinho com o 360 do local da pessoa, cliente, etc. É, inclusive, hoje, dependendo do tipo de usuário, o próprio usuário pode vir no Google mesmo, sem ser o dono do negócio, e colocar um 360 dele, se ele tiver uma câmera. O Google tá aceitando. Deixa eu ver se tem aqui um... um mais legalzinho aqui. Hum, aqui, ó, tem um 360 no meio da rua aqui. Irado, né? O Street View também, né? Mas eu não queria pegar esse, não. Eu queria pegar um que fosse mais é comercial. Deixa eu ver aqui. E parking. A gente tem shoppings hoje no Brasil que estão usando a API, né? Você consegue andar dentro, né? Obviamente que não é uma coisa dinâmica, tipo, em tempo real. É, tem até alguns projetos nos Estados Unidos. Eu acho que no Brasil eu não tinha a ver, mas. Com o um robozinho um hino, atualizando algumas horas do dia e tal. Depois eu posso colocar no, em outro vídeo, mas de forma resumida, a gente, eu trouxe um exemplo aqui dos Estados Unidos e no Brasil, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui, São Paulo a 1. São Paulo a 1, cadê? Tá. Coloquei, ó, na hora que eu coloco, olha as bolinhas aqui embaixo, através essas bolinhas aqui embaixo, ó. Gente, em um 360, né? Esse camarada aqui, achei, não sei o que mais lá, ele, ele colocou aqui em um 360 da igreja. Beleza. Já existem shoppings no Brasil com imersões inteiras, acho que o Guatemi, de, não sei se é Guatemi de São Paulo, não tô lembrando. Onde você, ó, consegue, aqui um monte de 360, ó. vários 360. E não necessariamente são 360 extremamente profissionais, entendeu? Prestige Motel, ó que massa, velho. São 360 de motel, pô. Irado, muito massa mesmo. É... Enfim. É, então, existem várias aplicações para 360, tá? Não só govern governamentais, privadas, é, particulares, assim. A nível de tanto, tanto educacional, né? Deixa eu ver qual que é esse aqui que eu tenho colocado. Ah, 360 é legalzinho, coloquei lá de São Paulo. Ah, você consegue andar na loja. Tá vendo? Olha que coisa linda. Imagine você tá na inversão dessa e colocar, né, eu quero comprar isso. Né? Já tá acontecendo lá fora, tá? Beleza. Agora, como é que, como é que a gente consegue fazer 3060? Né, 360. Então, existem várias formas, né, eu, eu trouxe aqui algumas formas quase fizeram parte do, do, do meu do meu caminho tá então tipo o próprio Google ele tem uma documentação bem rica e inclusive existem empresas vinculadas ao Google hoje que são responsáveis por o executar um transações se você quiser O Google indica são empresas credenciadas empresas sérias mas que não são do Google tipo, elas não são Google elas são que empresas parceiras e terceirizados ponto tá falando com colega meu, não. Não é e-mail arroba é... Google, não. Vou... Deixa eu só pegar esse exemplo aqui. Uh... Vou pegar pra vocês aqui. Uhum. Então, o Google tem umas indicações para criação de foto 360, tá? O que acontece? Se você tiver dinheiro, né? E quiser gastar mesmo, você vai comprar as Compras e ferramentas, são tops, são ótimos. E aqui você pode fazer certificar tirar a certificação para é, ser certificado do Google e tirar fotos de 60 na sua cidade, por exemplo, para empresas empresa de sua cidade colocar no Google Meu Negócio, tá? É uma opção. Aqui são várias câmeras que eles indicam. Tipo, isso aqui, por exemplo. É... Start. Tem vários aplicativos, ó. Essa aqui é... Opa, não essa, não. essa... Insta 360 Pro. Né? Tipo, tem câmera aqui de 20 mil. Sabe? Tá entendendo? Tem câmera de 100 mil, 360. É, um, é uma ferramenta cara. Então, essa é uma opção. O, o Google também... É nessa página que eu tô. É, existem algumas ferramentas que ele também... Essa é uma página bem legal, é, para o Street View, tá certo? Onde você consegue, junto com o Google, trazer ferramentas ou então procurar empresas que trabalham com S460. E ele indica essas câmeras aqui, tipo 3 mil dólares, 5 mil dólares, você compra o que quiser. Mas... É não precisa focar nessa parte tão cara tá você não precisa você não quer um negócio high-end existem opções no celular você pode pegar o teu celular é o celular normal low level mid level sei lá mid mid setup e e meter o aço você está aqui como fazer a própria imagem né coloque aqui, aqui. Ah, ferramentas embed e WordPress. De Vou baixar isso para cá é, vamos fazer a sua própria imagem, velho. Google It. Tá certo? Então, vamos criar a imagem que vai vencer sempre. Aí, certo? O Google tem essas ferramentas aqui. que eu tenho acabado de mostrar, tá em inglês. Essa aqui, ó. né Que vai levar pro meu caminho. Então, ele tem algumas indicações, tá certo? Existem vários aplicativos hoje. É, que também te auxiliam para o seu celular, já que você não tem grana para comprar um negócio, de tem mil reais, cementa mil. É, um dos aplicativos, tipo, eu não estou ganhando nada, falar assim, eu falei aqui porque eu, eu dei uma filtrada, testei ele, mas não, não utilizei ele como projeto cliente, a gente fez uma solicitação de, eu, eu indiquei um parceiro lá do Google para fazer o 360. Tá? Então, esse, esse é um dos aplicativos, existem vários aplicativos aí, eu, eu coloquei ele aqui porque estava com um rating bom, né? É, e é como eu estava falando. Ele vai, fazer um, ele vai fazer um 360? Não. Ele vai fazer um 180, 180, 180. Certo? Duplicado 180 cada um. Então, são uma esfera, né? Então, ele vai girar. Enfim. Ah, deixa eu fechar essas abas aqui. Beleza. tá aqui, vai estar na descrição do vídeo. A gente tem aqui como fazer, tá? Então, do ponto de vista do Google... Eu já falei, essa parte aqui vai estar lá no setup. Quem quiser dar uma lida, tem uma documentação muito boa, bem baixa. Eles ajudam muito, porque é dinheiro, né? E a gente tem aqui ferramentas Ember, certo? É, o que acontece? Eu vou pegar aqui um exemplo. Imagens 360, certo? Para imagem. Que imagem? Não sei, para imagem aqui. Vou pegar uma imagem aqui. Eu vou clicar aqui em uma imagem, essa aqui, certo? Cliquei nessa imagem tá até que tudo pá, deixa eu pegar ela aqui. Pode não? Deixa eu clicar. É, eu vou, eu vou, eu vou pegar essa aqui. Eu só vou pro meu computador. Tava lá no Google Imagem, né? Só para o meu computador aqui. Vou colocar ela no Photoshop, certo? Beleza, galera. Essa imagem, dá para um 360? Vamos ver. Eu tinha salvo essa imagem também, que também eu baixei no Google Images, para a gente ver como é que fica lá nos aplicativos. No, no... Esse aqui tem, tem que eu coloquei lá para indicar. Não, esse aqui não. O WordPress que eu vou falar para vocês, e essas ferramentas sempre, tipo o RONME e o Aumento 360. Eu vou, eu vou utilizar o RonMe. e para o WordPress eu vou usar esse... Na verdade não é esse, que é um surge vou usar uma, eu vou dar dois exemplos para vocês utilizarem e colocar um email de CodePress. tá? Bom, é... hum... se a gente pegar essa imagem aqui, tá? que eu acabei de salvar, do jeito que ela está aqui, sem fazer nada, vou fazer aqui, o long.me é uma ferramenta muito boa, certo? ele tem um pacote gratuito, e por isso que eu coloquei aqui porque eu tive um resultado um, um muito bom. Então eu vou fazer aqui um... Eu vou fazer um sing-up aqui. Vou criar um e-mail novo. É... Só lembrar aqui qual que, é o que eu tava usando ali. Se eu não vou precisar fazer o login. aí. É... porque quando você tem uma qualquer tipo de, de imagem se ela não for é, bem dimensionada é isso tá certo nossa motocicleta tô criando a conta aqui motocicleta tá isso isso vamos ver se vai aqui, tá, só vou só ali, então assim, eu acabei de fazer o login no Lond.me, tá, eu tô com a instalação do WordPress aqui zerada, que eu também não vou entrar em detalhes tipo, como né, o foco dessa, dessa aula, desse, desse vídeo, na verdade, ele é explicitamente não es, é, é, especificamente, só pra mostrar como é que utiliza, o é, no WordPress, quais são as opções, e eu vou criar aqui uma página tá? só uma página simples mesmo tá até com Gutenberg aqui a é, tá, imagem imagem 360. tá publicar publicar beleza Ajeita a gente tem imagem aqui vai estar a página de novo já estou com o elemento a versão prova tanto faz o problema, eu só coloquei aqui para fazer tudo de forma gratuita, é... e aí deixa eu só voltar aqui, rod.me, tá. rod.me a gente tem que eu vou colocar ele aqui, create a tool, tá, e aí ele pergunta, ele vai perguntar em inglês, certo? Uh... drag and drop, você pode puxar do seu computador e colocar aqui, ou você pode dizer onde é está é o computador, é só liga, né? Drag and drop, você pode vir aqui, ó baixar a imagem, arrastei, ó, pá, arrastei. Coloquei ele, vai, vai, vai, beleza. Create, show. O que acontece? Eu vou colocar aqui um título, ó, cap tá? raiz, imagem, 360, teste tá? E não vou colocar localidade, eu vou colocar save. Não, eu cliquei lá, beleza, acabou. Como é que tá aqui? Certo? Ó, aquela imagem lá, ela tá limitada. Tô vendo aqui um erro no meio. Beleza, não gostei. Eu vou pegar outra imagem. Eita, tudo. Eu vou pegar essa imagem que tá aqui. Essa primeira. E vou mandar para lá. Vamos ver aqui. Oh. Deixa eu mandar aqui. Deixa eu ver se ela tá aqui no computador. Ataque pizza Pizza Navigation. Aqui. Cliquei lá, achei Pss, vamos ver. Tá. Tá, então, que raiz é, é isso. Teste, 162. Só ver o verde tá aqui. Beleza. Ó. Ó. Agora, por que eu queria colocar essa imagem? Vou falar pra vocês aqui agora. Vamos lá. Essa imagem aqui que eu peguei lá na internet, no Google, tá lá no... no tá aqui tudo, eu acho. Então, ela tem de largura 1120 pixels. O meu monitor, esse aqui que eu estou usando para gravar, ele tem 1920 com 1080, que é a Full HD. Então, ela é uma imagem muito pequena. Vai ficar uma porcaria. O que Essa outra imagem que eu também peguei no Google, certo? Essa outra aqui, ela tem 3.150, ou por 1.500. Então, ela, ela é 2 por 1. Um. 2 por 1, um que eu digo assim. Ela é duas vezes a largura por um de altura. Então, ela tem que ter 3 vezes 1.5, certo? Ela está com um quadrado muito bom. Então, a gente vai conseguir um resultado bom como que é o que está aqui. Como é que eu coloco essa imagem? Isso é feito aqui no site, Certo? Deixa eu só abrir o notepad aqui isso eu esqueci de falar que são imagens já falou porque utilizaram também dei minha opinião né o que tá na moda lá fora aqui mas como é que tá fazendo e como utilizar então existem é, opções de você colocar um código e outro lugar dentro dentro do teu site né como? A primeira opção aqui seria através de um código embed que a gente chama. Certo? Montado. Um código embed nada é mais é do que um iframe. Tipo, é como se você estivesse pegando. Se tivesse uma casa e dentro dela você abrisse um espaço. E esse espaço fosse concedido para outra pessoa. Tá? No caso aqui do, do RoundMe, eles cobram. Tá? E aí, o que acontece? Aqui em cima. Tá? Você vai ter uma opçãozinha no código, se clicar aqui ele vai falar é, como você quer fazer o embed, né? Aí se eu tá get embed code, pram, pram, pram, pram, ele vai falar que é para pagar Eu não vou querer isso. Então você pode vir aqui, editar, eu descobri clicando, clica aqui, você vai colocar ó, share and embed, certo? Você vai escolher, por exemplo lá no meu site, eu quero que ela fique a tela inteira, nossa, então eu vou que o quê? que? Eu quero que fique a tela inteira, certo? A tela inteira, tipo cima abaixo, eu vou colocar ele 1920, 1920, ou, 1920, 1920, 1920, ou, 1080, por exemplo, que é a minha altura de largura, tem muito aqui, depois ele vai fazer um resize. Vai com muito menor. É, eu vou colocar aqui, ó. Custom. Aqui eu vou colocar 1920 por 1080. Copio o código. Nossa. Vou lá no elemento. Vou inserir aqui uma linha. Vou lá. coloco aqui um texto. Arrastei para a linha que eu criei aqui. Coloco aqui em texto. Eu não gosto de usar visual. Eu gosto de texto. Ctrl-A. Deleta, Ctrl V. Certo? Ctrl V. Copiou e colou. Massa.